Né de velho, voando alto. E o Robertinho tá ligado, né? Menina, bota fogo na madeira. Esquentando o clima, é geral que tá solteira. Então vem jogando esse bundão. Vou massageando do meu jeito, cachorrão. Então vem, então vem jogando esse bundão. Vou massageando do meu jeito, cachorrão. O solo, bum bum vem na palma da mão. Desceu, bateu o solo. O bobo vem na palma da mão. Tá matiçando, né? Tu tá E se bateu, bateu, bateu, bateu, bateu o solo. Vem na palma, palma.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 Não para